Oiê, eu sou a Labac e devido a um monte de pedidos de cifra de videoaula da música Kissá, hoje eu resolvi gravar. Vou confessar, não sou muito boa com esse negócio de ensinar, mas eu vou tentar ser o mais didática possível, com calma, tudo devagar, bonitinho. É a primeira vez que eu faço isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar nos comentários aqui do vídeo também, que eu posso respondendo. Ok? Então, a primeira coisa de quiçá, ela é afinada em Ré, ou baixo. A corda Mi, que é essa mais grave, ela vai virar um Ré. Então você tem que voltar um tom pra trás, no caso. Yes! Pra dar aquele tom mais melancólico, aquela, aquela sensação de graves dentro daquela cama maravilhosa. Eu adoro. O grande lance de usar o baixo em Ré é você ter em mente que ele é uma corda voltada é, um tom para baixo. Então o que você faria assim pela corda em Mi, um power chord, vai ser assim. Porque ele tá em Ré em cima. Só para simplificar um pouquinho esses formatos que a gente vai usar. Ela tem basicamente três ciclos e a gente volta para os ciclos algumas vezes e repete algumas coisas mas eu vou ensinar então a harmonia dos três ciclos e aí a gente faz corrido para ver como é que isso funciona ela começa aqui, sempre no Ré solto o Ré mais grave e você vai para sétima casa e a nona casa na corda Ré também então aqui corda Lá a gente faz o que seria um Sol. O que vai dar essa cadenciazinha é mudar a corda Lá, o que você vai tocar. Você vai tocar primeiro o Mi, o Mi aqui na corda Lá, e depois o Ré na corda Lá. Enquanto você segura aqui em cima. Então vai ser. E aí de novo. ciclo é esse quando começa a cantar a gente devia parar todo dia e ver o pôr do sol então os versos são sempre nessa cadência de ré e de sol e vai repetindo isso o segundo ciclo você vem para mi que seria um mi você vai segurar essas três cordas aqui em cima e isso vai ser um Mi menor e depois Sol de novo segurando as três na quinta casa e aí o Ré de novo na sétima e na nona e aí de novo o Mi Isso se repete três vezes. E aí, na quarta vez, segura no Sol. Isso daqui é o que vai chamar o refrão. Parou no Sol, voltou para o Mi. Então, o segundo ciclo é Mi menor, Sol e Ré do mesmo jeito do início, na quarta vez quando você vai acabar para puxar o refrão, Mi e Sol, então, fosse mais bike que carro, mais abraço que esbarro, mais horas de colchão, tivesse um amor tão sereno, segurando o Sol. E refrão. Então, o refrão é o terceiro ciclo. Mi, menor. Ser feliz. Sol. E Ré. Mesmo ciclo, mesmo, mesma onda do segundo ciclo. Mesma coisa. Se for sol, caso de ser indeciso. Abre um riso. E aí, o que vai mudar no refrão é isso. A gente vai, a gente sai do Abre um riso. Que de dor. Sol. Já chega do mundo. Lá. E volta pro ré. Eu vou fazer ele correndo. Vocês tentam acompanhar comigo, depois eu canto ela uma vez, a volta toda Só pra vocês verem mudando direitinho aqui, tudo bem? Então vamos lá, sem cantar Primeiro ciclo Estão ouvindo os passarinhos? Bom, fiz o ciclo correndo, só um instrumental. Eu vou fazer uma vez agora, cantando. E qualquer dúvida, comentários aqui, que eu respondo todos, ok? A gente devia parar todo dia e ver o pôr do sol. E a gente saía correndo de alegria Só de ter dez minutos mais com quem a gente ama E fosse mais bike que carro Mais abraço que esbarro Mais horas de colchão Cada tartaruga chegasse no mar Cada bicho encontrasse um ar Toda mãe fosse sim muito mãe E dizer mais sim do que não e que não faltasse pão E fosse lindo de ver O rio de ter. E fosse um medo pequeno Tivesse um amor tão sereno Ser feliz Até o último fio De cabelo Se for caso de ser indeciso, abre um riso que de dor já chega do mundo. Que de dor já chega do mundo. Que de dor já chega do mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil para vocês aprenderem. Eu vou amar receber vídeos de vocês tocando essa música, por favor, me mandem. Ou então coloquem por aqui, em resposta a esse vídeo, não sei, coloca. Me marca, me marca em Facebook, Instagram, no que for, se vocês estiverem tocando. Eu quero muito, muito, muito, muito ver mesmo. Desculpa se foi meio corrido demais, se eu não sou muito boa nisso, eu tentei, juro. E eu tô aqui, caso vocês queiram é, sanar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu super respondo. E, acima de tudo, eu fico feliz absurdo, porque tem muita gente a fim de aprender essa música. Muita gente ouvindo essa música nos últimos tempos. E eu fico totalmente lisonjeada e fico muito feliz também que a mensagem dela esteja, esteja sendo passada pra frente. Eu acho que o mais importante é isso. Obrigada por estarem por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. E deixa um like aqui, porque isso ajuda um monte mesmo. Espero que a gente se veja em breve. Obrigada. Beijo, beijo. Antes de acabar, vocês precisam ver uma coisa. Esse pôr do sol...